Era um cara muito sofredor Ele trabalha pro boca de favor Chega em casa cansado Totalmente arrombado Depois disso tudo ele vai ter nenê E se lembra do cara que lhe fez sofrer Na emoção daquele dia Sua mãe perguntou o que havia Eu sei o que houve, não sei o que aconteceu Acho que foi um cara que me comeu Boca é um vergonha, o, maconha, é o, o Boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gorizada. O Boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gorizada. Boca, Boca, Boca Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha